diz que a gestão é, do Ricardo Salles descumpriu boas práticas da governança pública gerando impactos negativos e não sei o que e pra você aí que acha que o Ricardo Salles é um gênio tudo e não sei o que além dele ser um cretino do mais alto grau é, isso tudo vai cobrar um preço da gente lá na frente Tá? Hoje circulou na internet a notícia lá de que a Inglaterra está se preparando para temperaturas mais altas que 40 graus. Sim, Inglaterra, local conhecido como é, tempo feio e chuvoso, está enfrentando um verão com 40 graus. Tá? Isso tudo está, vai pesar na nossa frente lá na frente entendeu? Nomeando esses mentecapto tipo Ricardo Salles e outros genéricos igual foram nomeados depois, aí, entendeu? Quando você estiver na fila da sopa, quando tudo ia merda, talvez você se lembre das palavras do Luciano Fernandes falando de que a cagada que você vai fazer agora vai rebostear em você no futuro, Tá? Então, guarde a minha frase. Redi, fale da notícia, desculpa ter te interrompido. É, eu, eu não queria ser lembrado por isso, não, eu queria que isso não acontecesse, eu queria que as pessoas abrissem o, os olhos agora, né, por que, que eu botei a, a notícia aí? Porque é, isso não é uma investigação da Polícia Federal, apesar de haver, né, investigação da Polícia Federal. Ou se não há, é, deveria haver. Era... É, não, existe, né, agora a gente não sabe como é que isso anda, porque a gente sabe como é que tá fun tão, estão funcionando as coisas, mas enfim, isso é o Tribunal de Contas da União mostrando assim, olha só tá ruim isso aqui, né e são todos amiguinhos todos com, com picha, então assim é, os caras ainda douraram o relatório para assim, não ser ofensivo mas tem um monte de cagada então, é... é... É o próprio governo, é esse governo que está aí é, dizendo que esse mesmo governo está fazendo um monte de cagada e está descumprindo um monte de, de acordo gente, está muito feio, está feio demais é, o, fundo, o fundo Amazônia ele, ele recebe dinheiro de lá de fora da Dinamarca, da Noruega e as pessoas esse, esses governos já disseram que não vão botar dinheiro de novo, no fundo, enquanto farei esse governo que está aí. Então, assim, a gente está é, desperdiçando recursos, a gente tem dinheiro por receber já é, fechado, né? vamos dizer assim, a, é, é, crédito que só não foi transferido porque o governo brasileiro não está fazendo a parte dele e ainda teria é, é, renovações né? dessas doações, disso tudo aí. Então, hoje, hoje se os caras não quiserem renovar, eles já estão dando dinheiro, já tem dinheiro, já estão devendo dinheiro ao fundo. Dinheiro que já foi prometido, dinheiro que eu acho que já está até no BNDES, mas que não pode ser liberado né, por causa de, um, de um, uma série de coisas aí. Então, assim, vamos ficar ligados, vamos pensar né, mais no que a gente está fazendo, né, em quem trabalhando, está trabalhando para a gente, porque assim não dá não. É, é só notícia ruim, a gente se esforça de achar alguma coisa boa, mas... Só dá notícia ruim, pelo amor de Deus. Sim, é, é, um, é um fenômeno que tem acontecido, principalmente de 2018 para cá, que é a, o emburrecimento cultural e intelectual do brasileiro em geral. Né? As pessoas, em vez de investigarem as notícias falsas, elas distribuem as notícias falsas, ela é responsável por aquilo chegar ao maior número de pessoas quando ela compartilha, e depois ela fala da maneira mais pusilânime, mais mentecapta, mais babaca possível, Ai, eu só compartilhei, que bom que não era verdade. Então, é assim, na hora que você levantar de manhã, tiver uma fila de gente, você tiver incluído nela para comer a so, o sopão do governo, porque tem uma fome generalizada, porque isso aqui tudo foi a merda, Aí você vai lembrar das palavras do Luciano. Tá? E se eu te encontrar nessa fila, eu vou falar assim, eu te disse, mas eu te disse. Eu sou capaz de roubar a sua caneca, pra eu ter duas canecas pra tomar a sopa e você não. Porque vai ser a barbárie. Né? Vai ser a barbárie. A gente vai ficar... É... É nem... o emborrecimento das pessoas.